Viva irmãos e irmãs na fé, a paz serena do Senhor. Hoje gostava de fazer uma pequena experiência com todos vós. É um exercício muito interessante e útil, mas só funciona se for feito em duas fases. Ou seja, a primeira fase temos que fazer imediatamente sem chegar ao fim do vídeo. Se esperarmos para ver o vídeo todo até ao fim já não conseguimos fazer a experiência. E é importante para cada um de vós, para todos, muito simples. Carreguem no botãozinho de pausa, depois de eu explicar o exercício. É levantarem-se, irem até ao fundo da sala, do sítio onde estiverem e voltarem. Demora menos de 30 segundos. Só isto. Põem a pausa, carregam na pausa neste vídeo, levantam-se, vão até ao fim do local onde estiverem, o quarto, a sala, o um sítio qualquer, voltam, sentam-se, se for caso disso, se estiverem sentados, carregam outra vez no botãozinho para ver o resto do vídeo. É muito importante não ver o resto do vídeo, fazer isto. Olha lá, não custa nada, é importante para a vida de cristão. Todos os atletas fazem exercícios. Se queremos tocar um instrumento musical, temos que fazer exercícios sem fim, queremos ser bom em qualquer coisa, temos que fazer exercícios sem fim. Treinar, treinar, treinar, praticar, praticar, praticar. A vida de cristão também tem que fazer alguns exercícios, algumas mentalizações. E é disto que se trata. Portanto, vá lá, carreguem no botãozinho de pausa, vão até o fundo da sala onde estiverem e voltem. E depois continuam. Agora que já fizeram, já viram, vamos então ao resto do exercício o resto do exercício é muito fácil é fazer a mesma coisa mas com a ideia com a consciência de que o Senhor existe e está presente vamos juntos estamos juntos não é pensar é fazemos primeiro este pensamento e depois mantemos na consciência façam por favor pensem agora aqui sim pensar o Senhor está aqui, está presente, eu estou com o Senhor. Depois de pensarem isto, é só manter esta consciência. Já não se pensa mais, é manter a consciência. Estar presente, saber que isto está presente. Levantem-se outra vez, vão ao fundo da sala e voltem. E agora, depois de sentarem, convém refletir bastante na diferença. Há diferença? Há. Há uma grande diferença. Saber que o Senhor existe é uma coisa. Ter a consciência consciente, presente, que o Senhor está aqui conosco é outra totalmente diferente. É como um, um automóvel. Um automóvel, por exemplo, uma moto, um, um veículo qualquer. Se nós vamos a conduzir e temos a consciência que de repente pode aparecer um obstáculo, pode atravessar-se qualquer coisa à nossa frente, nós vamos prudentes. Vamos, mas vamos com aquela ideia assim, calma, se aparecer qualquer coisa, eu tenho que travar. Se vamos inconscientes, vamos à vontade. Ah, pronto, vamos, estou a pressa depressa, tenho que chegar ali. E não estamos com aquela ideia, não é o pensamento, é a ideia, é a consciência de que alguma coisa pode correr mal, pode atravessar-se qualquer coisa. Precisarmos de travar, se acontece, nós não conseguimos. Nós vemos isto a todo o momento nas passadeiras. Nós, quando chegamos a uma passadeira para atravessar, muitos carros não conseguem travar. Até nos pedem desculpa, não é? Porque iam, iam distraídos, iam, iam destravados. É o que se chama um carro destravado. Quando um carro vai destravado, não consegue parar a tempo. Para um carro ir tem, eh, preparado para travar, tem que ir prudente. E connosco, com a vida de cristão, é a mesma coisa. Nós temos que ter a consciência... O Senhor está aqui connosco. Tudo o que nós fazemos, o Senhor está aqui a fazer também connosco. Manter essa consciência é aquilo que nos dá a prudência, é aquilo que nos dá o pensar duas vezes antes de, de, de falar ou de fazer. Porquê? Porque não estamos sozinhos. Se estivermos sozinhos, a coisa é pior, é muito pior. Eu espero que tenham feito a experiência porque é muito interessante eu próprio também, todo, todo o dia tenho que me estar a, a lembrar e de repente digo assim, ah, estava-se esquecido, estava esquecido da consciência. E tenho que voltar a ligar, a conectar a consciência. Temos que fazer isto vezes sem fim até ser algo natural que depois já não já não precisamos de fazer nada. porque Porque estamos sempre conscientes. Mas até chegar a esse ponto demora anos. Anos. É uma coisa muito subtil. Muito subtil. Só só praticando por isso eu espero que tenham feito o exercício porque fazendo a primeira vez e depois fazendo a segunda há uma diferença muito grande e que a paz serena do Senhor esteja com todos nós e que conseguimos, consigamos consigamos também não sei como é que se diz mas que que possamos ter sempre a consciência de que o Senhor está aqui conosco presente a presença santa do Senhor com todos nós. Muito agradecido.